Continuamos nesse vídeo, então, a nossa discussão sobre as oscilações. É, na aula passada, a gente viu que, que poderia descrever a oscilação. É. Né? A gente estava falando, então, de um sistema bem simples, mas que tem todas as condições necessárias e suficientes para que oscile, ou seja, Existe uma força restauradora, em que a gente aqui fala que a força é proporcional linearmente ao deslocamento, né? E essa constante de proporcionalidade é a constante da mola. E existe uma inércia, um bloco, né? Que uma vez que a gente desloca ele do equilíbrio, essa força restauradora vai tentar trazer o equilíbrio, então ele vai oscilar. A gente, então, escreveu que a coordenada do bloco em função do tempo podia ser escrito como uma coisa desse tipo. Então, aqui eu estou supondo que ω é 2π sobre t e eu estou considerando que a fase inicial é zero. A gente... Bom, se eu tenho uma força desse tipo, eu consigo associar uma energia potencial que vai ser escrita como 1 um meio de K x ao quadrado. Sempre que, antecipando para vocês uma análise que vocês talvez vão fazer no futuro, eu sempre, nas forças conservativas, as forças que dependem só da posição, por exemplo, eu sempre consigo escrever ela como uma derivada Vou colocar assim, unidimensional De uma, de uma energia ou de um potencial, como a gente prefere chamar né? Então, por outro lado Eu posso escrever sempre o potencial Como uma integral da força Como a força é kx, né? então a energia potencial associada com essa força vai ser um meio de kx ao Estou só tentando é, contextualizar para vocês da onde que sai essa expressão para energia potencial. E energia cinética, tá? Vou botar assim para ficar claro que esse k maiúsculo não é esse k minúsculo da mola, a energia cinética é sempre 1 meio de mv ao quadrado. Então, eu tenho a posição, eu tenho a velocidade, né? na aula passada a gente desuziu a velocidade, a ômega menos a ômega seno de ômega t. Então, eu poderia escrever a energia total do sistema, que é sempre a energia cinética mais potencial. Então, eu poderia dizer que a energia do sistema é menos, eu vou colocar 1 meio de mv ao quadrado, que é menos a ômega seno de ômega t, mais um meio de kx ao quadrado. então a energia total do sistema, a energia mecânica, fica 1 meio de m ao quadrado, ômega ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t, mais 1 meio de k ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t. Se vocês lembram da aula passada, a gente viu que ômega ao quadrado era K sobre M. Então, eu posso substituir esse ao quadrado aqui por K sobre M. Então, a minha energia vai ficar 1 meio de M ao quadrado K sobre M seno ao quadrado de t mais 1 meio de K ao quadrado cosseno ao quadrado de ωt. O M some eu consigo escrever a minha energia como 1 meio de K ao quadrado seno ao quadrado de ωt t mais cosseno ao quadrado de ωt. t. Bom, vocês devem lembrar que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de um mesmo ângulo é 1. Então, minha energia... 1 um meio de K ao quadrado, que é uma constante. Mas como que isso é possível? Então, olha, o meu sistema, vamos tentar interpretar isso, o meu sistema está em equilíbrio. Eu desloco ele até a posição A. Eu pego ele com a mão trago até a posição A. Quando ele está nesse ponto, um momento antes de eu, de eu soltar, ele tem que energia? Potencial. Quanto? 1 um meio de K, X ao quadrado, que nesse caso é A. Então, nessa posição, ele tem só essa energia. Como é um sistema conservativo, a gente não está considerando nenhum tipo de atrito, ele não consegue se livrar dessa energia. Então, assim que eu largo o sistema, ele vai continuar sempre com essa energia. Olha, nesse instante aqui, ele tem E, que é igual a K mais U, que vai ser isso, porque o K é zero, está parado. Então durante todo o processo ele vai continuar com, com essa mesma quantidade de energia porque ele não consegue se livrar dessa energia, ele não tem atrito ele não está interagindo com outro sistema então a energia é constante, significa que ela é conservada e vai ter sempre esse valor A energia potencial e cinética é constante? Não Vamos fazer um gráfico em termos do tempo Aqui tá o meu... Aqui é um gráfico de energias, tá? Vou colocar aqui o meu 1 meio de K ao quadrado. Vou desenhar de azul fraco a minha energia potencial, certo? E de verde fraco... Ah, oh, desculpa a minha energia cinética então no começo em t igual a zero toda a energia é potencial e qual é a expressão da minha energia potencial olha a minha energia potencial 1 meio de k x ao quadrado que quem é x ao quadrado Isso é x ao quadrado. Então, ela não vai mais atingir valores negativos, porque o cosseno ao quadrado é sempre positivo. Ela vai até zero e volta. Eu acho que é um pouco mais arredondado aqui, mas não, não interessa a forma específica do, do gráfico. né? A energia cinética, que depende da velocidade, é 1 meio de m v ao quadrado. O que é v ao quadrado? A ao quadrado, ômega ao quadrado, seno de ômega t. Esses dois termos aqui, ômega ao quadrado é igual a k sobre m, então ômega ao quadrado m é k. Então eu poderia riscar esses dois termos. E colocar um k no lugar. Então ela fica é, com, com o mesmo coeficiente que a energia potencial, só ao invés de ser cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Então qual é o máximo dessa função? Também é um meio de k ao quadrado. Só que ela está multiplicada por seno. Então quando essa for zero, essa vai ser máxima. Então. Certo? o desenho correto seria um pouquinho mais arredondado né? tá? mas como eu falei para vocês não é isso que interessa aqui então as duas energias estão variando continuamente apesar disso a soma delas dá sempre a mesma coisa quando uma está indo para zero a outra está indo para o máximo quando essa está indo para o zero a soma está indo para o máximo de maneira que a soma delas Dá sempre a mesma coisa. Vamos tentar... Então, a gente viu como isso acontece matematicamente, certo? Vamos tentar entender como isso acontece fisicamente. Vou fazer de maneira esquemática as várias etapas, etapas do ciclo. Então, ele começa aqui. Né? Depois vem para cá. Aqui está parado, está em A. Aqui está vindo a velocidade para cá, está em zero. Depois chega em menos A com V zero. Depois passa pelo zero de novo com velocidade positiva. E vai fazendo o ciclo. Bom, vou desenhar do lado aqui. O diagrama das energias, tá? Nas mesmas cores que eu usei no gráfico. Então, nesse ponto, quanto tem de energia potencial? Máximo. E quanto tem de energia cinética? Zero. Porque está parado. Um quarto de período depois, quando passa pelo zero, como a mola está distendida, quanto tem de energia potencial? Zero. E quanto tem de cinética? O máximo. Que no caso corresponde a um meio de K ao quadrado. Quando chega no outro extremo, quanto tem de energia potencial? O máximo. Não interessa que é menos A, porque o que entra no cálculo da, tanto da energia Potencial quanto cinética é o quadrado da posição e da velocidade. Então, aqui também vai ser o mesmo valor que tinha inicialmente. E quanto que vai ser o K? Zero. Quando chega, está passando pelo zero de novo, como a, a mola está exatamente no equilíbrio, não tem força, não tem deslocamento, o X aqui é zero, energia potencial é zero. Energia cinética, máximo. Se eu pegasse uma situação intermediária, eu teria um pouco de cada uma. A soma das duas continuaria dando a mesma coisa. Então, o que está que, o que que acontecendo aqui? A energia está se transformando continuamente. De potencial para cinética, de cinética para potencial, de potencial para cinética, de cinética para potencial e assim o tempo inteiro. A soma das duas é sempre a mesma coisa. Essa foi a energia com que eu carreguei. O sistema está carregado, digamos assim, com essa energia quando. Eu, o sistema estava inicialmente aqui. Eu realizei trabalho sobre o sistema. A minha mão veio aqui, puxou o bloco daqui até aqui. Qual foi o trabalho que eu realizei? Força, o mais ou menos depende é, de como eu estou é, considerando. O sinal do trabalho né? Se o sistema recebendo o trabalho é positivo Ou se eu fazendo o trabalho no sistema é, e, Ou se o sistema perdendo o trabalho é negativo Mas enfim, em valores absolutos né? Que é justamente o que eu falei para vocês anteriormente De energia potencial Ou seja, ao realizar trabalho sobre o sistema Eu estou carregando o sistema com essa energia Eu trouxe ele daqui até aqui então, esse trabalho que eu realizei, agora está armazenado no sistema na forma de energia potencial. Então, o sistema vai ficar sempre com essa energia, a não ser que, claro, tenha alguma força dissipativa, né? algum atrito é, em jogo, que daí o sistema vai sucessivamente perdendo essa energia. As duas somadas continuam dando energia total, mas daí essa energia total vai diminuindo lentamente. Na medida que o sistema perde energia para atrito, através do atrito. Certo? Bom, é, a gente já vai falar disso, né, da, da perda de energia. Existe um outro sistema muito parecido, que tem quase todas as características desse sistema que a gente falou, que é chamado o pêndulo simples. Que é um sistema assim. Ó. Eu tenho uma massa atada a um cabo que tem massa desprezível né? de comprimento L aqui está na posição de equilíbrio tem a força peso agindo né? e o que eu faço eu desloco essa massa do equilíbrio eu vou medir esse deslocamento pelo ângulo e agora o que, que acontece a força peso que estava aqui agora está aqui então surge uma componente dessa força peso certo? se se aqui é teta essa linha paralela é essa essa paralela é essa isso aqui é teta, então aquilo ali é mg essa componente aqui tentar colocar de outra cor, essa componente aqui é Mg seno de teta e quanto maior o, o deslocamento da posição de equilíbrio, maior é essa componente que está agindo nesse sentido, né? Então tem as mesmas características de antes, né? A força restauradora, mg seno de teta, né? Ou se, se preferirem, dependendo de como escreve o teta positivo e negativo, vai entrar um menos aqui. Então a gente vai ter uma oscilação da mesma forma que antes, né? Com a mesma característica, o ângulo depende de um ângulo inicial vezes o cosseno de omega t. Certo? Opcionalmente mais uma fase inicial. Né? E daí a gente fazendo a mesma análise, né? no caso aqui eu teria que escrever uma equação diferencial. Né? Lei de Newton, alguma coisa desse tipo. Né? E Bom, o que é a aceleração derivada segunda da distância com relação ao tempo, né? Mas a distância que o objeto percorre, olha, o objeto está fazendo um arco, né? Então a distância que ele percorre é l teta ou uma distância ds, é teta. Né? Então aqui deveria, poderia ou deveria para mim trabalhar em distância aparecer um l, né? Então a massa não importa, mas eu acabei botando aqui, mas tá? que é G seno de teta, né? com menos por causa da direção que a gente estava falando antes, né? então eu, eu acabo obtendo uma equação desse tipo. Se vocês forem lá atrás e olhar a equação do Sistema Massa-Mola, vocês vão ver que era uma coisa assim. Então ela, ela é bastante parecida, entretanto, ao invés de ter a variável uma, uma, um termo com a variável na forma linear né x na potência 1, um. a minha variável aqui agora que é teta aparece como seno essa equação não tem é, solução simples certo então a gente precisa fazer uma aproximação que é o seguinte nas pequenas amplitudes o que, que significa isso teta em radiano sempre muito menor que 1. Um. nesse caso seno de teta é quase igual ao próprio teta vou tentar mostrar isso para vocês o que, que é um radiano é mais ou menos 57 graus quando essa circunferência esse esse arco de circunferência é igual ao raio tá então vou pegar um vigésimo de radianos, agora sim, então 20, 0.05 radianos, vou calcular o seno, tá, 0.499, então nota que para ângulos muito pequenos, eu tomar o valor do ângulo, teta, ou eu tomar o valor de seno do ângulo, é basicamente a mesma coisa. Então, nessa equação diferencial, eu poderia substituir o seno pelo próprio ângulo. E agora, comparando, justamente como a gente fez no, no sistema massa mola, eu vejo que esse termo que aparece aqui é o ômega ao quadrado. Então a gente acaba tendo uma oscilação. Com as mesmas características de antes, é um oscilador harmônico simples, mas agora a minha... Desculpa, aqui não tem quadrado, botei a raiz lá, né? Mas agora a minha frequência de oscilação depende da gravidade do comprimento do pêndulo, certo? Não depende da massa, né? E aqui a gente não está considerando atrito, nem né, nenhuma perda de energia, mas em pequenas oscilações depende da gravidade e do comprimento do pêndulo, então historicamente se construiu vários pêndulos para tentar medir com precisão a aceleração da gravidade em diversos locais né, a fim de mapear inclusive o que tinha no subsolo, tá? então o pêndulo simples é um sistema completamente análogo ao massa mola, né, em que tem uma força restauradora que não é linear, tá? Mas e que daí, daí então em pequenas amplitudes a gente pode considerar essa força como sendo linear e daí a gente recai num oscilador harmônico simples. Certo? Bom, é, três aqui. Agora é, vamos falar de oscilações amortecidas. Certo? O que, que são oscilações amortecidas é quando tem atrito, quando tem alguma forma de fricção. A maneira mais simples de considerar esse atrito é considerar que existe uma força de atrito que é proporcional à velocidade. Então a gente escreve, costuma escrever assim. Ou seja, existe um coeficiente de atrito vezes a velocidade, o menos faz sentido quando escreve vetorialmente, quer dizer, a força de atrito é sempre contrária à direção do movimento, né? isso é um sistema linearmente amortecido, porque linearmente, porque a força depende da primeira potência da velocidade, certo? naqueles então de novo o que que eu faço eu escrevo vou começar vou falar lá do sistema massa-mola né que é um pouco mais simples que o pêndulo porque não tem que fazer aquela aproximação certo então o que que a gente escreve lei de newton só que agora eu tenho duas forças massa vezes aceleração é igual a menos kx menos bv e escrevendo isso como uma equação diferencial que vai me permitir resolver o que é a aceleração? D2x, dt2, mais k, ou mais b, o que é velocidade? Dx, dt, mais kx é igual a zero. Então agora eu tenho uma equação diferencial cuja solução vai me dar o comportamento do x ao longo do tempo, né? em que eu tenho três termos, um na derivada segunda de x, derivada primeira de x e o x simplesmente uma equação homogênea em função do tempo, tá? A gente não tem ainda é, as habilidades necessárias para resolver essa equação nesse ponto, né? Então eu vou colocar a solução para vocês, certo? E a gente tenta discutir é, quais são as implicações é, físicas dessa solução. O que acontece é, com esse sistema é que a solução tem a seguinte cara. Basicamente o que tinha antes. Tá, vou ignorar de novo a fase inicial. Só que aparece uma exponencial aqui. Dessa forma. O que uma exponencial negativa faz? Tá? Vamos, vamos pensar de outra coisa, para não confundir muito. E na menos é, Z. Vou botar uma outra variável só para a gente pensar. Quando Z é zero, e nas, ou isso aqui eu poderia escrever como 1 sobre E na Z. E se vocês lembram o que, que é o E, é uma constante. 2.718 Certo? Que aparece na física e na matemática Por diversas propriedades é, Relacionadas com, com Com as equações diferenciais A gente não pode falar sobre todos os detalhes agora Mas basicamente Isso é uma constante elevada na variável né? Bom é, Então Se z é 0 e na zero 1 um, Isso aqui é 1 um. Se z é 1 um, então, eu vou botar aqui embaixo. Z, 1 sobre E, dá Z. Se Z é 0, isso é 1. Se Z é 1, isso aqui é 1 sobre 2, 718, né? Que vai vir... Se é 2, né? Já vai dar 1 sobre 2, 718 ao quadrado, que vai dar em, próximo de 8, então vai ficar um oitavo, já cai. Então essa função faz isso, ó. ela começa em um e vai aos poucos decaindo as, assintoticamente em direção ao eixo independente. Ah, aqui no caso eu estou usando z z, né? isso aqui seria e na menos z. Então, a gente poderia pensar nessa função aqui da seguinte forma, olha. A minha posição do meu objeto agora é uma amplitude que depende do tempo vezes cosseno de ômega t. Bom, essa frequência também é um pouco modificada e a gente já vai explicar por quê. O que é essa amplitude? A amplitude começa em A, mas na medida que vai passando o tempo esse A vai diminuindo, ou seja. O meu sistema original vou fazer em laranja justamente para ficar fraco, tá? O meu sistema original era assim, ó, saía ia até o mínimo, ia até o máximo, ia até o mínimo, ia até o máximo. Mas agora existe uma força freando né? Se o bloco está andando para cá, existe uma força aqui freando ele. Então, ele vai chegar no ponto em que eu considero um ciclo, um meio ciclo, um pouquinho antes. E daí o período dele é modificado. Antes eu tinha o período original. Agora eu tenho o período um pouco modificado. Da mesma forma, falando em frequência, eu tinha a frequência original. Agora eu tenho a frequência um pouquinho modificada. Além dele chegar um pouquinho antes, porque ele está sendo travado, ele não vai chegar... Se ele saiu de A, ele não vai chegar em menos A, porque ele perdeu um pouco de energia. Então... Vou fazer um outro desenho, uma outra escala de tempo que talvez fique mais visível para vocês. O meu sistema original. Vai ficar pior agora a curva, mas é só para entender. O sistema original idealizado, eu ficaria fazendo isso. Suponho que isso são oscilações harmônicas bem bonitinhas, tá? E agora o meu sistema, amortecido, vai fazendo isso, né? É a situação mais é, realista, porque sempre vai ter atrito, se eu empurro um balanço de criança ele vai até um, uma certa amplitude, no próximo ciclo ele vai um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos, sucessivamente até que ele para, né? Da análise daquela equação diferencial que eu mostrei para vocês, né? dessa equação diferencial, a gente vê que essa oscilação é modificada, tem a frequência modificada da seguinte forma. Certo? Então, dependendo do coeficiente que aparece lá, na força de atrito Essa eu, bom, Talvez fosse melhor Escrever assim né? Isso aqui é uma frequência também Então B sobre 2m Ao quadrado Que é justamente o fator Que aparece aqui na exponencial Então o que acontece É que O sistema vai aos poucos Perdendo energia né? A amplitude vai diminuindo ele vai é, em cada ciclo perdendo uma certa parcela da sua, da sua energia até que chega um ponto em que a amplitude é zero, o sistema para. Né? Bom, a, quando que isso é, é bom, quando que isso é ruim? Bom, tem, em, em muitos osciladores, a gente não gostaria que existisse perda de energia na oscilação, né? em outros, é fundamental que exista. Por exemplo,. Por que, que justamente no, nos veículos tem um sistema de amortecimento, né? de amortecedores? Porque se não houvesse, se não houvesse esse sistema, né, o veículo, qualquer veículo, certo? Mas vamos falar de um automóvel. O veículo tem um sistema de molas. Ligada, que liga a roda ao, ao bloco, ao chassi do veículo. Para que, que servem essas rodas? Porque se existe uma saliência, uma protuberância no, ou um buraco no, no, na pista, essa energia do movimento da roda não seja transferida abruptamente para o veículo. Tá? Quem já andou, quem já construiu algum veículo simples sei lá, um carrinho de, de criança, né em que a gente só prende as rodas numa caixa, qualquer saliência no, no, na pista é transferida integralmente para todo o carrinho. E o carrinho sofre muito, daqui a um pouco ele se desmancha, porque todo esse impacto está sendo transferido. Então se coloca um sistema de, absor de absorção, né? Em que essa mola, ao passar pela protuberância, a mola vai absorver essa energia do impacto e aos poucos vai liberando para o carro. Mas o que, que aconteceria numa situação em que existe só essa mola? O ve veículo ia passar na mola, ia passar no buraco, a mola ia absorver energia e o veículo ia ficar oscilando. Então ia passar no buraco e ia ficar oscilando. Tá? Então o que que o que, que se faz? Se coloca um sistema que é basicamente assim, um pistão. Vou desenhar bem simples, tá? Um pistão dentro aqui de um de um invólucro, tá? Tem um êmbolo, tá? Cheio de óleo. Por exemplo. Aqui prende na roda, aqui prende na carroceria. Como esse êmbolo tem muita dificuldade de se mover pelo óleo, ele vai dissipar muita energia. Então, ele, ele equivale àquela força de amortecimento. E ao invés do veículo passar no buraco e ficar fazendo isso por muito tempo, o que o veículo vai fazer, ele vai oscilar, mas então essa energia vai ser dissipada. Então, nesses casos... É muito importante que tenha um sistema de amortecimento justamente para não deixar que hajam muitos ciclos de oscilação daquele sistema que tem uma força restauradora. Outro exemplo, eu quero é, colocar uma, uma mola numa porta para que a, a, a porta feche automaticamente, certo? Então eu ponho uma mola. O que, que acontece? A porta acelera com a mola Vai bater com toda a força contra o batente Não é isso que eu quero Então junto da mola eu ponho um sistema de amortecimento a óleo desse tipo Então a mola, a porta vem acelerando Quando chega aqui perto o sistema de amortecimento começa a agir Até que a porta fecha Mais suavemente Então em muitos casos o atrito Ou nesse caso da oscilação ou amortecimento É uma desvantagem Em outros casos ele é muito necessário ele é imprescindível Certo? Um, um veículo não ia suportar todos os impactos da, da pista de rodagem Exceto se ela fosse muito lisa A não ser que tu coloque justamente esse sistema de suspensão e amortecimento Ou seja, a suspensão absorve energia O amortecimento vai dissipando ela Em outras formas que não energia mecânica de movimento Certo? Oh <laughs>